Enquanto servidora, e aí a senhora a gente só pede a cabeça. Tá bom? Bom dia pra nós, pessoal. Pra nós, pessoal. E a gente senta aqui pra ouvir o senhor Lendo falar. Tá bom? Deus abençoe a nossa manhã. Então, que, da onde eu vim, da área do Barracão, pra cá vim. Trabalhei lá uns nove anos, por quase dez anos. Aí no final. Que isso, senhor tem, Ó, já tem umas moças bonitas ali, tudo querendo que o senhor ela. O senhor tá falando. que é o senhor falando? Em casa.